Você acredita que é capaz de realizar os seus sonhos e ter sucesso profissional? Nós acreditamos em você! Que tal ter um futuro brilhante estudando em um local que vai te ajudar a ter este sucesso? Seja bem-vindo à FSG de Bento Gonçalves. Aqui é o local perfeito para você se preparar e conquistar a sua ascensão profissional. Agora, integrada ao Grupo Cruzeiro do Sul Educacional, um dos maiores e mais importantes grupos de educação do Brasil. A FSG continua investindo na qualidade do ensino, infraestrutura e corpo docente. A FSG também possui os melhores indicadores acadêmicos, de acordo com o Ministério da Educação, o MEC. Aqui, você vai se preparar, estudando com professores qualificados e ainda vai utilizar laboratórios que possuem equipamentos altamente tecnológicos. Quer conhecer mais sobre tudo o que a FSG pode te oferecer? Olá, aqui na FSG são oferecidos cursos de graduação em diversas áreas de conhecimento, além dos cursos de pós-graduação e extensão. Você poderá estudar na modalidade que mais combina com você, presencial, semipresencial e EAD. E para praticar todo o conteúdo aprendido nas aulas, a FSG conta com laboratórios modernos e equipamentos tecnológicos, além de uma incrível parceria com várias empresas da região. Com isso, o aluno poderá ter uma experiência única no desenvolvimento e criação de projetos, sendo acompanhado por professores altamente capacitados que trazem grande experiência de mercado. Qualquer dúvida que você tenha sobre as aulas ou até mesmo curiosidade sobre os cursos, você pode chamar um coordenador ou falar com os professores, que estão sempre disponíveis para te ajudar no que for necessário. Para os trabalhos em grupo e estudos, você pode acessar a biblioteca, que possui um enorme acervo de livros em um amplo espaço. Você também pode trazer o seu tablet, notebook ou utilizar os computadores disponíveis para fazer as suas pesquisas e mergulhar no mundo da leitura e conhecimento. Nós acreditamos em você e estamos aqui para te ajudar a ter o sucesso que sempre sonhou. Transforme sua carreira profissional e venha estudar na FSG. Acesse o site e confira. Percebeu, né? Um bom curso superior pode mudar a sua vida. Para te ajudar a começar, aqui você encontra diversos tipos de bolsas de estudo, descontos, parcerias e programas especiais para te ajudar financeiramente do início à conclusão do curso, além de todo o apoio necessário para a sua formação profissional e carreira. Assim fica muito mais fácil conquistar rapidamente sucesso no mercado de trabalho com condições exclusivas que cabem no seu bolso. Inscreva-se e conquiste o seu melhor futuro.